<risos> Obrigada é, Eu quero, primeiramente, agradecer a Sofia E a toda a equipe de organização do evento da Wikicom Portugal Por, essa, por esse convite Para falar de, uma, de um tema que é tão, é, tão caro para mim que eu, que eu gosto tanto Eu vou já apresentar a minha tela Para que que vocês possam, se quiserem, claro, copiar o link, porque essa apresentação, esse PowerPoint, ele já está no Wikimedia Commons, então, se vocês quiserem acompanhar né, ao longo da, da, da minha apresentação, ou mesmo consultá-lo depois, então... É, eu estou aqui para falar das parcerias Glam Wiki para a difusão global de acervos. É, meu nome é Sandra Soster, eu sou a gestora de parcerias Glam e Cultura do Wikimovimento Movimento Brasil, é, que é o um, um afiliado, né, a Associação Brasileira, uma é, associação de fins lucrativos, que é afiliada à Fundação Wikimedia. Fomos criados em 2013 e dentre os nossos objetivos estão ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade brasileira atuando nos projetos da Wikimedia, em especial a Wikipédia, e também é, atuamos na, ah, na as, ampliando a atuação de outras organizações sociais dentro do ecossistema do conhecimento livre. Ah, então, as parcerias GLAM, é, só retomando, é, é um acrônimo da, em inglês, né, para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, e aqui no Brasil a gente também inclui a palavra cultura, porque nós entendemos que existem outras é, instituições e organizações que também possuem acervos que são importantes de serem incorporados dentro do, do ecossistema da Wikimédia. Da Dentre elas, grupos de pesquisas ligados a universidades, é, mesmo associações civis que, que guardam memórias de pessoas importantes da comunidade, e tantos outros. É, aqui no Brasil, o processo, ele segue quatro etapas, e dentre elas, a primeira é uma etapa política, onde a gente é, firma um termo de, de parceria, explicando quais são ah, os objetivos de cada um dos parceiros. Geralmente, propomos um termo mais simples e mais amplo possível para que essas, essa nossa atuação conjunta possa ser pensada eh, realmente em conjunto com o parceiro, né, dentro de, de quais são as possibilidades e também as necessidades, as vontades da instituição dentro da sua própria missão. É, temos geralmente um termo que é esse da esquerda mais simplificado, que ele é utilizado para fazer a divulgação da parceria, então ele é, sub, é carregado no Wikimedia Commons, é, e não tem eh, dados eh, sensíveis, né, dados pessoais dos dirigentes das instituições, mas também, eh, de acordo com o que é necessário, com a, a, dentro do, do processo jurídico de cada instituição, a gente também faz eh, o, a tramitação, por exemplo, de publicações em, em diários oficiais. É, uma segunda etapa que é, é uma das mais sensíveis, então, é a questão legal. Inicialmente, é, e aí a gente tem duas linhas, uma primeira é uma validação dessa parceria pela equipe VRT, que são voluntários wikimedistas, mas é uma instituição completamente à parte de qualquer é, associação ou mesmo da, da Wikimedia Foundation, é, de forma que sejam pessoas isentas de, de ligações associativas para realmente confirmar que a instituição X, ela realmente está fazendo parceria com ah, o Wikimovimento Brasil e disponibilizando o seu acervo em licenças livres. Essa parte de validação é feita por um e-mail enviado pelo dirigente para o, o e-mail dessa equipe VRT, e a gente recebe, então, esse selo é, que ele acompanha cada uma das mídias que, que são carregadas no Wikimedia Commons, é, justamente demonstrando de onde veio é, essa essa obra, essa fotografia, para que as pessoas tenham um lastro, né, uma referência de onde essa obra está sendo é, preservada. É, além da equipe VRT, é, que é Volunteer Response Team, aqui vocês provavelmente veem um rosto conhecido que é Paulo Perneta, que tem sido um grande colaborador nosso nessa questão de licenciamento livre, né, é, hoje em dia ele é a pessoa que nós conhecemos que mais sabe de legislação de direitos autorais brasileiros, então a gente precisa agradecer muito por, por toda essa colaboração e óbvio que é, sabendo de direitos brasileiros ele também é uma referência para os direitos aí de Portugal, então é, já indico quem precisa a, analisar seu acervo, que, que peça uma conversa com, com o Paulo, e dentre a, as, as produções do Paulo, a gente tem, por exemplo, um fluxograma, que explica, é, tentando simplificar um pouco, né, auxiliar tanto indivíduos quanto é, instituições que queiram fazer o upload de, de mídias dentro das questões de licenciamento brasileiro. Esse fluxograma, é, ele está sendo refinado, vai ser... É, vamos incorporar mais algumas é, legislações e, e, e refiná-lo para que ele entre num guia que está sendo produzido hoje, é, um projeto com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, que chama a Mediateca Capixaba, e o Paulo, gentilmente, também está nos dando uma assessoria nessa, nesse refinamento para que... É, ele também começa, inclua outras camadas de direito que não são somente a do direito autoral, mas, por exemplo, também é, o direito de imagem de quem aparece nas fotos, né? Então, que dizem respeito ao conteúdo de, das mídias que vão ser carregadas. É, aqui só para relembrar que tudo que está nas plataformas Wikimedia, é, tem, está sob licença livre, então aqui são os principais é, licenciamentos, e o WIC Movimento Brasil, ele sempre indica para as instituições que o material seja subido em licença CC by SA, e que o SA é share alike, né, para que a gente amplia esse ciclo virtuoso de se você é, tomou uma utilizou né, um material em licença livre, aquilo que você produza também seja colocado em licença livre e assim a gente vai aumentando esse ecossistema de conhecimento livre. Aqui. E aí a gente tem uma terceira etapa que é a mais, uh, vamos dizer assim, ela é recorrente porque as instituições vão nos mandando por lotes, né, suas mídias e seus metadados, então a instituição, ela digitaliza seu acervo, ela avalia a, a licença, né, para nos enviar apenas aquilo que ela considera possível de ser é, carregado em licença livre, Organiza os metadados e envia tudo isso para o WMB, ou então é feito por um Wikimedista em residência, da própria instituição, contratado por ela, mas é, o WMB ele dá todo o suporte é, de instrução a esse Wikimedista, e aí então os metadados são ah, adequados às plataformas Wikimedia, que a gente chama de Wikificação. E é, tanto as mídias quanto os metadados, eles são carregados em massa De uma forma semi-automatizada A gente tem é, alguns programas, alguns bots Que eles conseguem fazer esse carregamento a partir de planilhas de Excel Que são é, organizadas por nós ou pelo Wikimedista em residência E nessa etapa de organização por parte da instituição, aqui no Brasil a gente percebe dois principais desafios técnicos. O primeiro dele diz respeito a uma questão de recursos financeiros para uma manutenção de um website, por exemplo, né, tanto hospedagem, quanto uma pessoa para fazer alimentação e manutenção desse espaço online, e aí a gente entende que as plataformas da Wikimedia, elas dão esse suporte é, muito é, de forma muito efetiva e, e eficiente, é, inclusive porque é, são mais de 20 anos no ar, e a gente vê que essa essa longevidade ela não é muito comum em, em websites, né? E aí um segundo desafio técnico então diz respeito à capacitação dos profissionais e a recursos para adquirir equipamentos de digitalização, que são bastante caros, né? E é, nesse sentido então é, em 2000, no início do ano passado, foi lançado o manual prático para digitalização, que a gente chama de Museu Portátil, que é um projeto maior, é, que foi realizado pelo Instituto Gutt e o Instituto Moreira Salles, aqui do Brasil, coordenado pela historiadora de arte Carolina Matos. É e foi um trabalho de pensar um kit de equipamentos em um valor muito mais é, acessível, para vocês terem uma ideia, incluindo um notebook, um HD externo de grande porte e um celular é, é, com o qual a gente é, tira as fotos, né, faz a digitalização, todo o kit custa é, custava na época né, a gente vai atualizar esses, esse manual em breve custava 7.300 reais por volta desse valor é, foi publicado em português no início do ano passado e agora no início desse, desse ano foi publicada a versão em espanhol pensando também é, em tentar colaborar com as instituições que estão aqui à nossa volta geográfica é, que também nos parecem padecer dessas mesmas questões técnicas. E aí, é, tendo feito esse carregamento das mídias, agora a, o, último, o último passo é justamente é, tentar fazer com que a comunidade da Wikimédia em geral, mas é, também fora dela, se aproprie dessas mídias e desses metadados e faça uso, inclusive é, para que seja incluído na Wikipédia, que é onde a gente consegue ter um impacto maior, que é onde a gente mede as visualizações das mídias, por exemplo, das fotografias, né? E esse trabalho é feito em conjunto de... É, esse trabalho, na verdade, é de... É, atividades de divulgação, é, e aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, aqui vou falar de alcance, pois eu falo um pouquinho de quais são as atividades que a gente costuma incentivar para trazer novos públicos. Aqui tem um exemplo de uma mídia que ela estava num verbete em português, é, no verbete de carta de alforria, e é, ela foi colocada em outros seis idiomas, né? Essa, a mídia, no mesmo verbete, em outros seis idiomas. E o alcance passou de 13 visualizações em média por dia para, em média, 830 visualizações por dia. Então, é um, é um ganho exponencial. Ah, então, a gente precisa pensar atividades para que... É, sejam incluídas não só na nossa Wikipédia Lusófona, mas também nas demais. É, aqui vai ficar outro agradecimento, que é para o André Barbosa, que é, foi quem criou um código que nos ajuda na contagem de, de mídias é, que estão dentro da, da categoria do, do, da, do, da parceria Glam desculpa, é, e aí assim, a parte do que é criado dentro do ecossistema da, da Wikimedia para dar suporte a essa parceria, então é uma página administrativa que vocês estão vendo aqui, é, ela é, é feito um design dentro das cores da própria, do próprio logo da instituição, para que é, tudo isso vá sendo é, mais incorporado, né? É, tem o contador de mídias, então, que fica sob uma categoria, que eu vou mostrar logo mais. É, tem um espaço onde a gente vê as pessoas que, que assinaram essa página para receber as novidades. Toda vez que a gente faz é, um novo upload, a gente divulga na página de discussão dessa, da Glam. E a gente tem também um espaço onde... Então vamos coletando quais foram as notícias que nós veiculamos sobre a parceria e também as que a gente fica sabendo que são externas à, à Wikimedia. A parceria, a categoria então administrativa, ela é uma categoria escondida, ela serve para que a gente consiga entender quais são as estatísticas, é, para que fique mais fácil de encontrar o, o, o lote completo, né? E aqui vocês veem que é, essa, na, essas fotografias elas foram feitas usando o nosso, a nossa indicação de museu portátil, né? o, o, o equipamento em si, que embora ele seja de baixo custo, ele tem é, um resultado muito bom, como vocês podem ver aqui nas fotos. Aqui, então, eu trago um pouco do alcance das parcerias Glam. Então, aqui a gente tem o Arquivo Nacional, que é um dos nossos parceiros com maior número de mídias, são mais de 26 mil, e vocês veem aí que nós temos 438 mil visualizações por dia, né, desse total de mídias. E é, mesmo glans que não subiram tantas mídias podem alcançar uma visualização também tremenda, né? que é o caso do Museu de Anatomia Veterinária, que subiu 700 mídias, mas tem 79 mil visualizações diárias. É, aqui tem um exemplo de mídia do, do Museu de de anatomia veterinária, que é esse esqueleto de avestruz, ou de e é... Então, a gente também indica que, a, que se possam ser pensados uh, pensado as instituições que tenham acervos, e aí muito, entre aspas, est estranhos, né? Que às vezes a gente nem pensa que poderiam uh, vir a ser importantes, mas precisamos lembrar que a Wikipédia tenta ser a enciclopédia de todo o conhecimento. Então, todos os acervos, eles são importantes. E esses acervos tidos como é, estranhos, na verdade, eles são muito importantes, porque justamente como ninguém pensa em, em digitalizá-los, nós temos é, mídias para ilustrar esses verbetes. Então, por isso também esse grande alcance do, do GLAN, do Museu de Anatomia Veterinária. Além dele, eu trouxe dois exemplos que são é, coleções que foram reconhecidas pela Unesco como é, Memória do Mundo, né, então são extremamente importantes. Uma delas é a Lei Áurea, que aboliu aboliu a escravidão aqui no Brasil, em 1888. E outra coleção, então, são os livros do Bambuê, que são é, 11 tomos é, que estão sob, sob a guarda da Santa Casa de Memória, da, da, Centro de Memória da Santa Casa de, da Bahia. E eles trazem anotações sobre pessoas escravizadas, por exemplo, o nome, e a localização, às vezes a idade, a data de falecimento. Então, é um, é um acervo que ainda tem muita é, informação a ser coletada, como eles são documentos manuscritos, a gente ainda não tem um OCR que consiga ler essa informação para que ela seja pesquisável. Então, eu entendo que é... É uma raridade e eles já estão sendo organizados no Wikisource é, em busca de uma comunidade, possivelmente, de historiadores que conseguem ler essas caligrafias históricas, né? É, que nos auxiliem a, a transformar essa informação em legível para as máquinas. É um panorama geral, então, da nossa do nosso cenário atual. Nós começamos em 2016 com cinco parcerias e no ano passado nós fechamos com 43 parcerias, foram 12 parcerias em um ano. E agora, em 2023, é, na verdade na semana passada, foi é, celebrada uma parceria com o Museu da Abolição, que fica localizado no Recife, no estado de Pernambuco, então, já temos a nossa primeira parceria de 2023. É, ao longo dessa caminhada, então, foram é, adicionadas 126 mil imagens ao Wikimedia Commons, que muito possivelmente não estariam aí se não fosse essa nossa atuação é, no Brasil. E mais de 88 mil novos itens no Wikidata a gente também trabalha com melhoria de, de metadados das próprias instituições no Wikidata, tentando sempre agregar é, novas informações e mantê-las atualizadas. Aqui, então, as atividades que a gente... É, que são possíveis de serem feitas, né? As que a gente mais comumente... A auxilia na organização são as maratonas de edição mais conhecidas no ambiente wiki como editatonas, que é quando a gente organiza algumas listas de é, sugestão de verbete para criação ou melhoria, e chama a comunidade que queira auxiliar num período mais é, é, um período curto, né, fazer uma a atuação bem incisiva para a criação de colocação de vários, muito conteúdo em pouco tempo. É, existem também outras formas de é, ampliar né, a, o alcance das mídias de uma instituição, e, mas essas outras elas demandam um investimento ou da instituição ou alguma forma de fomento externa que são os Wikiconcursos. concursos basicamente a, o investimento é na premiação mas eles têm grande resultado o Wikimedista em residência que, que eu já comentei que é uma pessoa contratada é, da instituição para organizar e coordenar todas as ações ajudar na organização de metadados e uma quarta opção que são aplicativos de metadados, que são, é, é algo bastante interessante, foi feito para o é, Museu do Ipiranga, com financiamento que envolvia FAPESP, Banco do Brasil e algumas outras é, instituições, é, e a, você escolhe o tema, né, são esses temas que estão na direita, é, coloridos, e... É, você vai eh, escolhendo dentro do próprio tema qual é o item que você quer analisar. E, eles, e tudo que você categoriza, por exemplo, eh, vai perguntar eh, se você vê algum animal na, naquela imagem. Então, é uma forma da comunidade auxiliar na melhoria dos metadados da coleção da instituição. E aí... Eh, eu expliquei um pouco mais demoradamente essa parte justamente porque esse é o nosso primeiro desafio técnico desse ano, que é o que a gente chama de round tripping da, dessa informação, né? Retroalimentação, que é como esses metadados que a comunidade auxiliou a coletar podem ser é, adicionados ao acervo de metadados da instituição, como converter, né, como fazer com que esses metadados conversem e isso possa ser aproveitado pela instituição. Está sendo feito, então, pelo Museu Paulista e é, com financiamento da FAPESP, que é a fundação de fomento aqui do estado de São Paulo. O segundo desafio brasileiro é como ampliar a nossa atuação junto a bibliotecas. Nós temos atualmente 44 parcerias Glam, a maioria delas com museus, mas a gente entende que é, existe um universo gigantesco de bibliotecas. Com muitos metadados e possivelmente com muito acervo já em domínio público, é, que pode ser inserido na, na Wikipédia e nas outras plataformas da Wikimedia. Então, a gente criou um comitê estratégico, inclusive com pessoas é, de outros países, para nos ajudar a traçar. É, ao longo desse ano, né, nós vamos fazer algumas reuniões para traçar estratégias de como melhorar a nossa atuação junto das bibliotecas. Atualmente, nós temos a parceria com duas bibliotecas da USP, que, inclusive, começam amanhã, uma editatona que chama Cada Livro Seu Público. É, então, vocês estão convidados a... a a buscar a editatona e também dar uma olhada se, se é do interesse de vocês criar ou melhorar verbete de é, obras e também de autores ou de autoras. É, o terceiro desafio desse ano, e a gente já vem realizando desde 2021 ações é, nesse sentido, é a questão da concentração regional, do, dos nossos, não só das nossas parcerias GLAM, mas também das instituições culturais como um todo, as maiores geralmente estão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, então a gente tem metas anuais é, e tem também um enfoque para que é, as parcerias GLAM sejam realizadas em outros estados. Em 2021 nós elegemos a Bahia, foi feito o Wiki Loves Bahia. No ano passado foi o Espírito Santo, que é um estado aqui no, no sudeste, mas que tem pouca visibilidade, e teve uma parceria com a Secretaria da Cultura, que é também quem continua conosco na parceria para fazer um guia né, de licenciamento, que vai auxiliar tanto as instituições do, do Estado, quanto é, vai ser publicado em licença livre, então vai ser um material maravilhoso também para as outras instituições. E agora, em 2023, a gente elegeu o Pará, que é um estado do norte do Brasil, talvez seja é, a região brasileira menos divulgada na, na internet como um todo. É... E o quarto e último desafio, então, é a coordenação é, e ativação de todos esses parceiros, né? E a gente também tem uma intenção de criar redes de, desses parceiros para que é, as atividades feitas é, por um deles sejam inspiração para os outros, para que eles possam fazer atividades em conjunto. E uma das formas que a gente iniciou esse ano foi o um envio de um relatório bimestral com o alcance da, da, da coleção do, do parceiro. Para que. É, e tem funcionado muito bem, porque as, é, os parceiros eles se empolgam, e aí a gente já está já organizando três novas editatonas que foram editadas por essa. Ai, desculpa, Sofia, está no finzinho, <risos> gerada por, por esse envio do, do relatório, né? E aí, é... fica então o abraço da, da Wikicom Brasil para a Wikicom em Portugal, e o nosso ensejo para que em breve possamos fazer uma Wikicom lusófona. Vocês ficam aí com os meus contatos e também o contato da, da Wikicom Portugal. Obrigada.